Não compre o plugin Superlink sem antes você assistir esse vídeo até o final. Se você está procurando formas de divulgar o seu link de afiliado na internet de uma maneira mais eficaz, mais profissional, e que você não precisa mais ficar utilizando o Bitly e esses camufladores que tem por aí, que acabam deixando o seu link cheio de código, cheio de número lá, e o teu cliente acaba achando que o teu link é um link com vírus, um link com spam. Se você acha que esse plugin em Wordpress, o plugin Superlinks, do Fábio Vasconcelos, funciona, e se você está pensando em instalar esse plugin no seu site, assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar se vale realmente a pena utilizar esse plugin se você é um afiliado. Mas antes disso, se você não me conhece, que aqui de Paraquera, é muito prazer. Meu nome é Alexandre Tavares, eu sou consultor em Marketing Digital. E se você é novo nesse canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui, beleza? Bom, recentemente foi lançado o plugin WordPress chamado Super Links, do Fábio Vasconcelos. Esse plugin vende a promessa de ser o melhor e o mais poderoso plugin gerenciador de links que existe. E se você é afiliado, não tem uma estrutura própria, quer pegar aí o teu link de afiliado e camuflar ele, utilizar ele nas redes sociais, divulgar nas suas campanhas do Facebook, que seja, provavelmente você já deve testar daí o Bitly ou algum outro plugin qualquer para ajudar você a camuflar o teu link e você começar ele a ele divulgar na internet para conseguir as suas primeiras vendas, correto? Pois é, eu resolvi testar esse plugin na prática mesmo no meu blog e eu vou te mostrar agora na tela do meu computador o que eu fiz e a, qual é a minha visão desse plugin, beleza? E no final desse vídeo eu vou te mostrar por que você não deve comprar esse plugin agora antes de assistir esse conteúdo. Então vamos parar logo de enrolação e vamos para a tela do meu computador. Bom, então eu estou aqui na tela do meu computador para te mostrar como é que funciona o Superlinks, beleza? O Superlinks ele é um plugin que você pode instalar no teu site WordPress ele vai ajudar você a camuflar o seu site e, além disso, vai ter diversas funções que pode ajudar você a utilizar o seu link de afiliado no, em anúncios no Facebook, divulgar no YouTube, é, até mesmo no Instagram, se você também trabalha com divulgação no Instagram. Então, ele é um camuflador de links, tá? onde você pode colocar seus links de afiliado ou qualquer link, é, link de outros serviços que você divulgue com domínio amigável para o seu cliente chegar, ver aquele link e não comparar o seu link de afiliado com o link de spam, porque aquele link de código é muito chato, né? Então, para você evitar aí é, esse problema, você pode utilizar o Superlink. Essa aqui é a página do Superlink, onde você pode estar baixando tá, o seu plugin. Você clica aqui, plugin baixar agora. Eu vou deixar o link desse plugin abaixo desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo, só você clicar lá, para você clicar aqui e fazer o download do plugin, tá? Aqui na página do plugin, embaixo, você vai ver ó, o que você pode fazer com o Superlinks. Você pode organizar os seus links por módulos, tá? Você que você pode organizar ele por plataforma. Se você trabalha com YouTube, blog, Facebook, é, Instagram, você pode organizar esses links em categorias, tá? Então, você consegue organizar os seus links. Outra coisa é você rastrear os links. Você consegue ver quantas pessoas clicaram naquele link, o Superlink ele consegue te oferecer as métricas que você precisa para saber se o teu anúncio, se o teu link está sendo clicado quantas vezes, né? E a taxa de conversão também, isso é muito relevante, você poder saber essas informações. Importação de links, se você utiliza, utiliza outros plugins, por exemplo, como Print Links que é um plugin muito conhecido aí para quem utiliza o WordPress, é, você pode importar os links do Print Links e jogar aqui no, nesse Superlinks, beleza? Outra coisa, pode também camuflar os seus links, você pode colocar links de afiliado, com camuflado com o seu domínio que você adquire na internet, existem vários provedores que, onde você pode comprar um domínio e deixar a sua URL de afiliado mais amigável para o teu cliente chegar lá, clicar e comprar o teu produto. Outra coisa, redirecionamento inteligente, isso aqui é muito legal para você que é afiliado, se você quer utilizar uma URL lá e ela não, você não consegue camuflar aquela URL, não tem problema, porque através desse redirecionamento inteligente, aqui ó, as páginas que não são permitidas a camuflagem e ficam em uma tela branca Vão ser automaticamente redirecionadas para a sua URL de afiliado Então você não perde a comissão, entendeu? Mesmo que a sua URL não permita essa camuflagem Esse plugin do Superlinks vai redirecionar essa, essa URL para o seu link de afiliado Isso é bacana porque vai garantir ainda mais a sua comissão caso você faça alguma venda Redirect, né? Ele vai redirecionar a sua URL para uma outra que você deseja. Outra coisa também, você pode fazer links personalizados, né? links bonitos, tal, links inteligentes. E aqui ele vai dando ó, diversas formas. Cloaker também, se você trabalha com anúncio no Facebook, você pode utilizar a tecnologia de Cloaker avançado aqui do plugin, beleza? E tem uma série de fatores, ele compara aqui, ó, pra, por que não usar o Bitly? O bit.ly ele é gratuito, você pode utilizar aí, mas acho que é aquela URL feia, é bit.ly barra, um código lá estranho, e acaba as pessoas olhando assim, vendo, achando que aquele link pode ser um link de spam. E na verdade não é, né? É o seu link de afiliado ou um link que você queira divulgar. Então, para melhorar a experiência do usuário ao ver o seu link, o ideal é você utilizar o plugin do Superlinks, beleza? E agora eu vou mostrar para você como é lá por dentro do, do Superlinks, como é que ele funciona. Bom, eu estou aqui no meu site WordPress, tá? Eu tenho um, um site meu, pessoal, que eu instalei aqui o Superlink. Então, eu baixei o arquivo, você vai receber um e-mail para poder instalar o seu plugin. Então, você vai vir aqui em plugins, plugins instalados, né? Você vai adicionar o novo plugin. Você vai vir aqui em enviar plugin, browser e você vai selecionar o plugin que você acabou de baixar. Vou clicar aqui em instalar, você vem aqui em instala o plugin. Bem simples, para quem sabe WordPress, instalar plugin é bem tranquilo. Prontinho, meu plugin aqui acabou de ser instalado com sucesso, beleza? Quando você clica aqui no Superlinks Lite, você vai ver aqui ó, as funções do plugin. Tem na versão Lite que você pode importar links de outros plugins, no caso eu tenho aqui também o Pretty Link, tá? Você pode importar, você pode categorizar os links, organizar os links. De acordo com categorias, ou por site, por blog, é, YouTube, é, anúncios no Facebook, você pode organizar melhor os seus links por categoria. Coisa que o Preach Link não faz, tá? Esse é o diferencial do Superlink. Outra coisa também, você pode fazer testes A, B, isso é muito legal quando você está com uma campanha rodando, está com um link A e um link B, você pode comparar qual está tendo mais taxa, mais interação é, e fazer esse teste A, B, com os seus links, tá? para ver qual link está tendo mais visitas, mais engajamento, mais conversões. Isso é bem legal. E fazer um redirecionamento também, PHP, na sua URL, beleza? E na, na versão prova você tem outras funcionalidades. Né? Você pode redirecionar via HTML ou JavaScript, utilizar o seu domínio como um camuflador de URL, tá? colocar links especiais em anúncio no Facebook, habilitar redirecionamento, fazer Back Redirect, você tem também opções de carregamento de página, instalação de pixel de conversão de lead, track personalizado no, do pixel no Facebook, rastreamento de links, inserir scripts nos links, cloak e links inteligentes. Então essa é a comparação entre a versão light e a versão Pro que você pode adquirir no link que está aqui abaixo. Antes de você utilizar esse plugin, você tem que ativar ele, tá? Então é só simplesmente baixar ele. Você precisa ativar o plugin, você vai clicar aqui no botão ativar o plugin, vai colocar um e-mail de ativação válido, eu vou de colocar meu e-mail aqui, e você vai pedir para ativação do seu plugin. Pronto, o sistema acabou de me enviar um e-mail, eu vou lá confirmar o meu e-mail se eu recebi esse link. Você vai receber um link com essa mensagem aqui, é importante ativar o superlink, você vai clicar nesse botão azul, vai vir para essa página aqui, você pode fechar ela, e aí você retorna no site e clica aqui, ó, verificar ativação do e-mail. Prontinho. O teu plugin acabou de ser ativado com sucesso. Beleza? Agora a gente pode começar a utilizar o plugin. Então eu vou clicar aqui em adicionar um link. E aqui você pode organizar os seus links nos superlinks. Como é que você vai fazer isso aqui? Primeiro, você precisa criar uma categoria. tá? Você pode clicar aqui ó, adicionar uma nova categoria. Por exemplo, eu trabalho com blog. Então eu vou colocar aqui blog. Vou adicionar uma categoria. Aí eu tenho diversos artigos no blog, por exemplo. Então eu posso botar aqui um link de algum produto, algum serviço que eu divulgue num artigo meu qualquer lá. Então, eu vou botar aqui produto A. E aqui eu vou colocar a URL que eu quero que apareça no meu produto. Vai ser o meu domínio barra o que eu escrever aqui. Então, eu vou escrever produto A. Então, meu URL vai ser o meu domínio barra produto A. Beleza? Aqui eu posso escolher o tipo de redirecionamento que eu quero. Redirecionador PHP, redirecionador HTML, JavaScript, camuflador e o link especial para Facebook. Tá? Então eu posso escolher qualquer um desses aqui que estiver disponível na minha versão. Eu vou escolher esse aqui. Vou colocar minha URL de afiliada. Vou botar uma URL qualquer. Vou botar aqui o, o site do Google. HTTPS.com.br google.com.br Aqui eu posso botar uma descrição do meu link E carregar também outras opções Que tem disponível lá na minha versão Aqui se eu quiser fazer um teste AB Por exemplo, eu, só, eu posso clicar aqui ó. Eu vou utilizar o mesmo domínio tá? Só que eu vou fazer um teste AB Com uma URL e com a outra Então eu vou adicionar aqui Adicionar uma nova URL de afiliado Eu posso botar aqui um outro site PS, Vou botar o site do YouTube Beleza, então aqui eu posso fazer o URL de afiliado A e o URL de afiliado B, ele vai fazer um teste A, B com essas minhas URLs, beleza, isso é muito legal, utilizando o mesmo domínio que eu, utilize, que eu cliquei aqui. Então eu posso colocar dois links, duas versões de página por exemplo, para testar ela e saber qual que está sendo melhor, tendo melhor desempenho com essa mesma URL que eu tenho aqui isso é muito legal, para eu poder editar o link eu venho aqui no lapisinho, posso clicar se eu quiser ver as métricas desse meu link é só clicar nesse olhinho aqui, ele vai abrir uma aba com métricas desse meu link quantos acessos eu tive, quantos cliques, né? então aqui ó, esse link google.com teve tantos cliques, esse link youtube.com teve tantos links então você pode fazer um teste A -B aí para esse tipo de link, e eu quero fazer um acordo com você agora, se você adquirir esse plugin pelo link que, que está abaixo desse vídeo, eu vou te dar um presente. Aproveitando essa situação aqui de teste AB, que você pode fazer um, te um teste AB do seu domínio, eu vou te dar o meu treinamento, onde eu ensino você a trabalhar com o Google Optimize, onde você vai poder otimizar o teu site e fazer testes AB com o teu site, beleza? Você vai poder criar uma única URL, gerar tráfego para essa única URL e através dela você comparar uma URL de afiliado A e uma URL de afiliado B. Além disso, com esse meu treinamento de Google Optimize, você vai aprender como otimizar o teu site fazendo testes AB dessa mesma forma, utilizando o Google Optimize. Esse é o meu presente para você se você adquirir o superlink no link que está abaixo desse vídeo. Beleza? Então, vou digitar aqui em aba anônima o link que eu criei, tá? no superlink e ele vai abrir aqui naquela minha url ele vai abrir ou o site do google ou o site do youtube vamos ver se vai carregar perfeito essa versão ele carregou o site do google então eu vou estar tá levando o tráfego se eu digitar aqui de novo produto a ele me redirecionou para o youtube então ele vai alternando tá? entre Google e YouTube. Olha lá, voltou para o Google. Isso é muito legal para você validar a sua página, validar a sua página, fazer uma versão A, uma versão B. Isso é muito bacana. E com essa dica que eu te falei, se você adquirir o Superlink, você vai levar de bônus o meu treinamento Optimize Turbo onde eu vou ajudar você a otimizar o teu site, fazer testes AB utilizando o Google Optimize, tá bom? Então se você unir o Superlinks com o Google Optimize, você vai ter muito resultado aí no seu projeto. Como afiliado, se você está testando um produto novo, se você é produtor e quer validar o seu produto, utilize esse plugin e também utilize o Google Optimize para poder mensurar aí essas informações então tem muita coisa nesse plugin tá bom você pode conhecer aí a, a ferramenta então você pode confiar eu estou utilizando esse plugin recomendo para você que tem um site em WordPress e quer aprender a camuflar os seus links utilizar uma URL mais amigável para divulgar os seus produtos como afiliado e aí gostou dessa ferramenta gostou desse plugin se você gostou deixe seu like aí compartilha com seus amigos e deixe seu comentário se você já, já está utilizando esse plugin se está tendo algum resultado como é que está sendo a funcionalidade dele, porque vale muito a pena para você que é afiliado, começar a fazer a sua divulgação dos seus links, de uma forma mais profissional, e não utilizar mais o Bitly, e outros camufladores de link incompletos, porque esse aqui você tem muita coisa, você pode ver aqui as funcionalidades de cada um deles, que você vai poder acrescentar no teu projeto, e é sensacional cara, recomendo que você utilize, beleza? Então é isso, grande abraço, sucesso, e nos vemos no próximo vídeo.